os nossos meninos carregados por empregadas nos carrinhos que caminham atrás de nós. Nós estamos carregando nossos filhos do no colo e mostrando que somos filhos de Margarida Alves, do Minas e Palmares e que não vamos permitir que a democracia brasileira seja pisoteada. A história exige de nós uma posição e nós estamos nas ruas para responder a história e para dizer que esse país que sofreu com a país que arrancou a humanidade de mulheres, de negros, da comunidade LGBT, das crianças, não vai permitir que o um respiro de liberdade que nós temos conquistado nos últimos anos seja massacrado pelas botas e baionetas metafóricas. Este país está aqui para dizer, nós estamos respondendo a oportunidade histórica que está exigindo de nós a coragem que tem o povo brasileiro. Estamos aqui com as nossas histórias, estamos aqui por inteiro, estamos aqui com o nosso coração, mas estamos aqui com a história na mão.